O ambiente contábil único ficou ainda mais integrado. Agora você pode realizar a integração online das notas fiscais de serviços do financeiro para o fiscal. Sabe o que isso significa? Redução de trabalho manual e segurança, pois todas as notas fiscais da empresa contábil são integradas no único fiscal automaticamente. Com este recurso, você não precisa mais realizar a busca manual das notas fiscais de serviços emitidas por sua empresa contábil no site da Prefeitura para importá-las posteriormente. Além disso, a ferramenta faz a conferência do status do processo através de ícones que demonstram as integrações bem-sucedidas, as inconsistências ou quando ainda não optado pela integração. Retire os processos repetitivos e manuais da sua rotina. Trabalhe com um ambiente contábil único. Saiba mais. Acesse sciunico.com.br ou ligue 0800 47 0808.